Alô, vocês que nos acompanham, é Remix no ar, estamos aqui no Procon de Mafra, com sua diretora, a advogada Alessandra Buerge, e hoje tem, sempre tem orientações para vocês, mas nós vamos falar principalmente do mutirão de negociação e orientação financeira, e atenção pessoal, mais um golpe novo na praça, sabe como é que é? Então, por gentileza, vamos conversar, vamos ouvir, a diretora do PROCON, Alessandro Boeste, com essas orientações e bate-papo com vocês que nos acompanham no RMIX no ar. Diretora. É, nós uh, temos alguns assuntos importantes para passar para a comunidade, como esse mutirão de negociação e orientação financeira que está acontecendo desde ontem. Vai até dia 31 de março. É, na verdade, é um mutirão nacional para as pessoas que têm dívidas. E ele acontece dentro do site do consumidor.gov. Então, a pessoa, o consumidor pode entrar lá, verificar se a financeira, a financeira com que ele tem a dívida está cadastrada no site e pedir uma negociação dessa dívida. Diretora, e claro que mais uma vez o PROCON, não vamos dizer assim, por trás dessas negociações, mas sim, principalmente na segurança ao consumidor. Exatamente, o site é um site governamental, né? Ele foi criado pelo SENACON, que é a Secretaria Nacional do Consumidor. É, só que esse mutirão foi uma iniciativa do FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, com parceria com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Associação Brasileira dos Procon's. Então a gente está dando esse suporte. As pessoas que tiverem alguma dúvida elas podem ligar, a gente orienta como tem que fazer. Mas é, aproveitando essa oportunidade o consumidor pode negociar diretamente no site. Inclusive eu quero deixar mais um, uma uma orientação, porque esse site ele não ele não serve só para essa negociação, ele ele serve para qualquer tipo de reclamação, inclusive o consumidor antes de vir aqui no Procon pode registrar o seu a sua reclamação lá dentro do site e a empresa vai responder e o prazo é menor de resposta, sabe? Então eles têm um compromisso, as empresas que se cadastram, elas têm um compromisso de atender imediatamente o consumidor. E para quem são essas? Para quem que foi criado esse mutirão aí? Para pessoas físicas, então as pessoas jurídicas estão fora do mutirão. Seriam para dívidas vencidas, né? Atrasadas. E, principalmente, aquelas dívidas que não têm bens em garantias. Então, que sejam diferentes dos financiamentos de carro e imóveis, né? que, normalmente, é dado bem como garantia. Então, qualquer tipo de empréstimo, dívidas de cartões, então, eles se encaixam nessa nesse mutirão e na possibilidade de renegociar essas dívidas. Facebook. Então, temos novidade, é, o prefeito autorizou que a gente fizesse um... um uma, um perfil social, né, para que a gente pudesse divulgar mais os trabalhos do PROCON e também fazer as orientações necessárias, passar esse tipo de informação também, que é uma informação importante para o consumidor. Então, a partir da semana que vem, a gente já vai ter um, um perfil no Facebook. Então, as pessoas que tiverem interesse de acompanhar ali vão ter todas as notícias, todas as informações, todas as orientações pelo, pelo Facebook. E daí já estamos programando também fazer o Instagram, né? Uma nova modalidade, novo golpe, de quanto em quanto tempo, não sei se há uma estatística em números para falarmos, de quanto em quanto tempo pintam um novo golpe, o pessoal está sempre se reciclando, mas o PROCON sempre na frente ou tentando. É, Na verdade, a gente sempre fica atento, porque como a gente orienta as pessoas, tem golpes que já, né, as pessoas não caem mais, porque a gente pretende assim sempre estar tá anunciando isso para o consumidor, para que ele tome bastante cuidado. Ontem nós tivemos uma situação, que foi uma situação diferenciada, né? é, que um senhor é, aposentado teve aqui, e ele disse que ele recebeu, pelo WhatsApp, é, uma mensagem dizendo que ele tinha direito a receber atrasados é, da, do plano Bresser, plano Collor, plano Verão, que todo mundo sabe que teve uma época que as pessoas entraram com essas ações para resgatar uh, o que eles perderam na época da, de, desses planos. Né? E o que, que acontece? Uh, ele recebeu essa mensagem, daí, claro, disseram para ele que ele tinha 75 mil para receber, né? claro que a pessoa se empolga, ele disse que tinha interesse, e a pessoa do outro lado se, se apresentou como uma advogada, aí, uh, alguns minutos depois, ela disse para ele, olha, você tem uma pendência judicial e você vai precisar fazer um depósito de R$ 800,00 para que a gente libere o teu nome e possa entrar com a ação para você receber esses, essa, esse, essa diferença que você perdeu lá nos planos. né? Aí, é, a sorte, ele teve aqui, a gente explicou a situação para ele, daí é um caso de fazer, registrar um boletim de ocorrência, mas é mais uma modalidade, né? os, os bandidos, os, as pessoas de má fé sempre andam se aprimorando, né? e sempre tem novidade, e a gente... Toda semana, se a gente tiver alguma situação diferenciada, a gente vai informar o consumidor. Diretora Alessandra, para encerrarmos os contatos com o PROCOM, a França? Os contatos nossos são pelos telefones, né? por e-mail também, mas os agendamentos são feitos por telefone no 3642 1880 e no 3642 4378. E eu quero registrar hoje também, porque hoje é o Dia da Mulher, né? É, e desejar a todas as mulheres um feliz dia da mulher é, e que a gente tenha bastante é, sororidade entre nós, mulheres, né? que seria é, é uma palavra que vem do latim, que significa irmandade, a gente tem que se apoiar, as mulheres têm que se apoiar, a gente não tem que se, é, disputar entre nós, né? a gente tem que sempre se apoiar, isso não quer dizer que a gente tenha que aceitar tudo que as mulheres dizem, né? Mas eu acho que o que nós mulheres queremos é ocupar espaço na sociedade e ter o devido respeito que nós merecemos. Muito obrigado. Então, já aproveitando as palavras da diretora Alessandra aqui do PROCON, um feliz dia às mulheres, todos que estão nos acompanhando no RMIX no ar nesse momento. O RMIX no ar sempre com informações pontuais a vocês que nos acompanham.